E aí, pessoal, tranquilo? Estamos aqui de novo com mais uma aulinha nova aí saindo no canal. E nesta aula, pessoal, eu achei interessante trazer para vocês, é, continuando aqui as nossas aulas de matemática básica, eu achei muito importante a gente é, relembrar, e para quem ainda não aprendeu, né aprender a calcular com números decimais, ou seja, a gente vai aplicar aqui as quatro operações, tá? A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, na aula passada, por exemplo, chegou, no finalzinho do vídeo, chegou numa conta onde, eu tenho, onde a gente tinha né, uma divisão entre dois inteiros, que a divisão não era exata. Isso mesmo, ou seja, quando o resto é zero. E... Por que eu não fiz isso, pessoal? Porque a gente ainda, né? eu estou seguindo meio que uma sequência, a gente ainda não aprendeu, a gente está no mundo ainda dos números inteiros. Então, quando a gente é, faz a divisão e o resto não é zero, eu posso sim continuar a minha divisão. E quando eu continuo a divisão, eu posso encontrar um número decimal exato, eu posso encontrar um número decimal é, o número decimal, onde a parte decimal é periódica, a parte decimal pode não ser periódica. Então, é isso que a gente vai ver aqui. E ainda, né, aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir também né, é, com os números decimais. tá ok A gente vai aprender toda... É, eu achei interessante trazer vários detalhes em relação a esse assunto. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Espero que vocês gostem. Aproveitem para curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não Seja inscrito, tá ok? Então, vem aqui comigo, pessoal. Vamos lá, olha só. Então, pessoal, achei interessante trazer esse quadrinho aqui, porque antes da gente entrar nos números decimais, é muito importante saber onde é que a gente estava, tá? A gente estava trabalhando aqui ó, com os números, é, sabendo que no sistema de numeração decimal, a gente, o, os nossos é, números, o que a gente trabalha no nosso dia a dia, eles são classificados. Então, classificados assim, eles, a gente precisa entender que eles são meio que particionados, tá? Os números, eles são particionados em classes, então, a gente tem aqui as classes das unidades, as classes aqui dos milhares, Milhões, bilhões, trilhões e assim sucessivamente. Tá? Então, pessoal, a gente estava daqui para a esquerda, ou seja, da classe das unidades para a esquerda. Perceba também que cada classe existe existem né, três ordens. Para cada classe a gente tem três ordens. Vai da primeira, começa da direita para a esquerda, primeira, segunda e terceira e assim sucessivamente. Cada uma com a primeira, segunda e terceira é, ordem. Pessoal, é muito interessante a gente saber isso aqui, porque é com essa classificação que a gente escreve o nome de um número, por exemplo, por extenso. Quer ver? Vou colocar aqui, para facilitar a nossa vida, vou colocar aqui o número é, 2. 2.222. Não, ó, quando a gente. Para separar uma classe de outra, a gente utiliza um ponto. Quando a gente entra nos números decimais, a gente não usa o ponto, a gente usa a vírgula, tá? Para dizer, porque quando a gente entra aqui, ó, a gente está em valores menores que o inteiro. Então, a gente não tem mais um inteiro. A gente tem algo quebrado, podemos dizer assim. Então, por isso que a gente utiliza a vírgula. Tá? Então, ó, se eu escrever isso aqui, o 22 também, tá? a gente já vai entender porque eu estou colocando é, os mesmos algarismos. Estou colocando um número aqui que tem os mesmos algarismos. Tá? Lembrando que existe a diferença entre o algarismo 2 e o número 2. O número 2, pessoal, representa duas unidades. O algarismo 2 é o símbolo que eu utilizo para representar duas unidades ou duas dezenas, duas centenas. Vai depender da ordem da classe que o número parou. Então, por exemplo, ó, é interessante a gente lembrar também que a classe é, onde, é o que a gente utiliza para dar um nome ao número. Então, por exemplo, se eu, quando a gente escreve o 2 aqui, ele está na primeira ordem da classe dos milhões, ou melhor, dos milhares, né? Então, a gente utiliza o radical para dar um nome a esse número. Poderia ser 2 milhares, 2 centenas, 2 dezenas, 2 unidades. Mas a gente costuma utilizar apenas o radical aqui, ó, 2.222 unidades. Claro, se tiver vírgula, aí 2.222 unidades... E 22, o quê, pessoal? Para onde? Centésimos. Olha só onde parou, 2 centésimos, tá? E porque eu achei interessante trazer para vocês aqui é, os mesmos algarismos é, em um número. Para a gente entender que cada ordem aqui, uma ordem, ela é 10 vezes maiores que a ordem anterior. Quer ver? Duas dezenas é maior 10 vezes do que duas unidades. Então, eu achei interessante a gente até comparar, deixa eu mudar aqui a nossa telinha aqui, ó. A gente entender isso aqui como um, um, um contador, tá? Eu achei bem interessante trazer essa ideia aqui, ó. vou mostrar para vocês. Ó. Imagine esse contador aqui, pessoal vou colocar esse contador aqui, né? Então, imagine que a gente estivesse contando com as unidades, ó. esse contador aqui, aqui é, seria a nossa é, primeira ordem das unidades aqui, na classe das unidades. Então, aqui eu tenho a classe das unidades, né? A classe das unidades, e eu tenho a ordem da unidade, a ordem das dezenas e as ordem, a ordem aqui das centenas. Então, imagine aqui, ó, eu tivesse esse número aqui, ele está contando. Então, eu começou com 0, foi 1, 2, 3, já está próximo do 7, vai descer o 8, depois vem o 9. Quando chega o 9 aqui, o que o que acontece, pessoal? Então, ó, olha só que interessante, é bom a gente entender isso. Quando a gente chega no 9, o próximo número é o 10. Só que a gente tem quantos algarismos? 10 algarismos, certo? Que vai do 0 ao 9. Então, a partir do momento que a gente chega a 10, eu junto esses 10 e formo o que Uma dezena. Então, ó, vai zerar aqui, só que a partir, agora vai aparecer um, o número 1 aqui. Não é isso? E isso é muito importante, é muito interessante, porque a gente começa a entender a importância que o nosso sistema de numeração tem é, para escrever qualquer número. Porque quando eu acumulo 10 unidades aqui, eu pego essas 10 unidades e transformo em uma dezena. Então, apareceu o número 1 aqui. Quando aparecer aqui, pessoal, 10 dezenas, eu vou acumular todo mundo aqui e vou jogar para cá. Então, a gente vai ter uma centena e assim sucessivamente. 10 centenas vai ser uma dezena, é uma unidade de milhar e a gente vai aumentando esse número. Eu precisaria de um contador maior para contar todas as outras classes aqui, tá? Então, é, aqui a gente vê também a importância. Olha só. Como é que eu posso escrever o número 100? Pessoal, eu coloco o número 100 então, ó, dessa forma aqui. Por quê? Porque é diferente eu utilizar o 100, é, escrever o 100 dessa forma. E escrever o 100, né? muita gente às vezes acha que o zero não tem significado. É por isso que eu coloquei esse 100 aqui. O zero ele tem muito significado. Por quê? Porque com ele a gente pode dizer que a gente está trabalhando com o número 100, não o número 1. Se eu coloco o zero aqui, é, mesmo ele para a gente... É, tendo um significado de não representar nada, mas ele nos diz que existe a ausência ali de, de números, tá? Não que não tem, não é a ausência em quantidade, não a ausência de número, porque aqui existe sim é, uma quantidade, só que essa quantidade ela ela ainda ela não foi quantificada, não reiniciou a contagem em cima dela. Mas, ou seja, eu já já teve uma contagem ali que passou para próxima ordem ah, teve uma contagem nessa ordem que já foi para a próxima ordem, ou seja, já teve contagens acontecendo ali, né? Se a gente for fazer aqui a nossa, uma analogia com o nosso contador. Então, algo já foi contado aqui, só que agora a gente tem uma centena certinha, que significa o quê? 100 unidades ou que significa 10 é, dezenas. Isso é muito interessante a gente saber, pessoal. Por quê? Porque a partir de agora a gente entra na casa né, com os números. A gente vai trabalhar com os números decimais. Então, é muito importante a gente entender aqui que as vírgulas, né, quando a gente quer separar as ordens, ou melhor, as classes a gente utiliza o ponto, por exemplo o número 2.222 que a gente utilizou aqui, colocamos um pontinho aqui para separar a classe dos milhares, né? e se a gente tivesse para os milhões, mais um pontinho aqui nos trilhões ou bilhões né? mais um pontinho, então a gente separa as classes é, com pontos e a gente separa o inteiro do decimal com a vírgula. E isso é muito importante. E agora fica mais claro a gente entender. Olha só. É, parece ser boba essa conversa aqui, mas é muito importante. A gente começa a entender porque quando a gente soma, por exemplo, o um número. Vou colocar aqui o um número, ó. É, 222 com o número 12 por exemplo eu tenho que colocar o 12 nessa posição aqui pessoal por quê? Porque eu tenho que somar unidade com unidade eu não tenho eu não posso pegar uma dezena e somar com uma unidade não vai dar duas dezenas concordam comigo? Então eu tenho que colocar dezena abaixo de dezena unidade abaixo de unidade porque assim eu posso dizer na soma por exemplo que eu tenho aqui quatro unidades se completar 10 unidades aqui, eu tenho que jogar esse número para onde? Para a é, ordem aqui das dezenas, tudo bem? E com isso, a gente vai entendendo por que a gente coloca a própria vírgula embaixo de vírgula. Porque a gente tem que trabalhar... Com os números que possuem o mesmo peso, tá ok, pessoal? É, Observem que aqui da mesma forma, ó, se a gente tivesse aqui o 2222,22 22 centésimos, se eu quero somar com o 0,13 centésimos, por exemplo, eu vou colocar aqui ó, 0,13 centésimos, ou seja, o 13 centésimos eu tenho que colocar aqui, porque eu tenho que colocar os números que possuem o mesmo peso, tá ok, pessoal? Então, com, esse, com essa introdução aqui, eu inicio, agora sim a gente pode é, trabalhar com operações envolvendo os números decimais, tá ok? Isso aqui foi apenas uma lembrança, uma, uma, uma revisão do nosso sistema de numeração decimal para a gente entender bem é, o que a gente precisa saber para adicionar, subtrair, dividir, multiplicar números decimais, tá ok? Então, vem aqui comigo, pessoal, que a gente vai ver mais detalhes, olha só. Então, com essa pequena explanação que a gente teve, ó, a gente já pode somar, ó, por exemplo, o 642,12 centésimos com o 15,1 décimos. Como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Então, ó, vou pegar um número maior, tá? É interessante pegar o um número maior, 642,12, e vou somar com 15,1. Lembrando, por isso que é interessante a gente saber que a vírgula tem que estar abaixo de vírgula. É muito interessante a gente saber disso e no, vídeo, no, no slide anterior eu expliquei para vocês, certo? Então, aqui, ó vou colocar aqui o vírgula 1, um, décimo baixo de décimo e aqui como a gente não tem nada tá Quando a gente não tem aí ah, posso colocar aqui o zero tá zero depois dos algarismos é, é significativos tá isso depois da vírgula isso depois da vírgula tá pessoal depois da vírgula esse zero depois do último algarismo significativo, ele não vale nada, tá? Então, a gente só colocou ali para facilitar a nossa conta. Então, eu estou adicionando 0 mais 2 é igual a 2, continua 2 centésimos. 1 um mais 1 um é igual a 2. Aí, ó, vírgula, 5 mais 2 é igual a 7, 1 um mais 4 é igual a 5 e 6 aqui é mais 0, poderia colocar o 0 aqui, 6 mais 0 é... É igual a 6. Então, 657,22. Aqui, como é que a gente faria? Olha só, temos ali 25,1, é o maior, vou colocar aqui, e 81 centésimos. Então, eu vou colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, pessoal, eu tenho 81 aqui, ó. eu poderia colocar o zero aqui também, tá? Então, somando aqui, o que, é que a gente vai ter? 1 mais 0 é 1, 8 mais 1 é 9, então a vírgula aqui, 0 mais 5 é 5 e 2, poderia colocar o 0 aqui, 2 mais 0 é igual a 2, então 25,91 centésimos é o nosso valor, então agora vamos subtrair, ó eu tenho ali 1245,2 e eu vou subtrair de quem? 32,08, da mesma forma, eu posso acrescentar o zero aqui, tá ok? Então, já que está depois do algarismo significativo, aquele algarismo que tem o um valor, que nos diz o um valor é, na classe aqui, melhor, na ordem né, dos décimos, então, a gente precisa entender que, a gente, que esse zero aqui ele não tem tanto peso para a gente. Tá? Diferente, por exemplo, se eu tivesse aqui ó, o 15, é, 15,01, pode ver que esse zero aqui já tem uma importância para a gente. Tá, pessoal? Agora, colocar esse zero aqui já não vai ter tanta importância para o nosso número, tá? porque ele não tem peso nenhum aqui nesse número, beleza? Então, é, observe que agora a gente vai subtrair, ó como o 8, como é que a gente faz essa conta aqui? 8 é, menos 0, tá? vai ficar meio complicado, então pega emprestado aqui do 2, então pegando emprestado, esse 2 vai virar 1 e esse 0 aqui, ó agora vai virar 10, não é isso? Porque a gente pegou uma é, dezena daqui, melhor, um décimo daqui, né? Que virou aqui 10 é, agora. É, nosso número virou 10. Então, eu posso subtrair, subtrair né, o 10 por 8. 10 menos 8 é igual a 2. Olha só que maravilha. 0, agora eu não vou subtrair de 2. Eu vou subtrair de 1. Um. 0 menos 1 um é igual a 1. Um. Tá ok, pessoal? Lembrando a nossa vírgula. 2... É, menos 5 aqui é igual a 3. 3 menos 4 é igual a 1. Um. Aqui eu poderia usar o 0, certo? Então, 0 e 0 aqui. Então, vamos colocar o sinal de subtração aqui. Ó. Ah, vamos apagar aqui para melhorar a nossa visualização. Então, ficaria com 0 aqui. 2 menos 0 né, é igual a 2. E 0 menos 1, um, né, ou 1 um menos 0, é igual a... A 1. Então, 1.213,12 centésimos. Aqui, pessoal, como é que a gente faria? Ó? É 22,15 menos 13 centésimos. Como é que a gente faz essa continha aqui? Olha só. 1, é 3 menos 5 ou 5 menos 3 é igual a 2. 1 menos 1 é igual a zero. Lembrando da vírgula, aqui teríamos 2, certo? 2 menos zero. E é, 2 menos zero também ficaríamos aqui com... É o número 2. Então, ficaria com 22,2 centésimos também. Tá ok, pessoal? Então, veja que na adição e na subtração é bem tranquilo a nossa conta. Lembrando que a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Para não ter tanta complicação. E tudo que a gente aprendeu lá com os números... É, inteiros, ou seja, a parte do sinal, se ele tem um número maior que o outro, é a mesma coisa, não tem.. É, permanece o sinal do maior, não é isso? Foi isso que a gente aprendeu com os números inteiros. A gente vai trazer esses detalhes quando trabalharmos aqui com as expressões numéricas envolvendo também os números racionais. Aí o negócio vai ficar legal, porque a gente vai colocar dízimas, enfim. É, vai ser bem interessante a gente é, ver essa aulinha de expressões numéricas que eu vou trazer para vocês mais na frente, tá ok? Então, é, vamos agora para umas contas aqui envolvendo números decimais. E como é que a gente faz, então, uma multiplicação, pessoal? Olha só, multiplicando o número 642,12... É, vezes 3, pessoal, a conta é a mesma que a gente é, é da mesma forma que a gente é, resolve lá com os números inteiros, tá ok? É a mesma continha, só que tem uma diferença. Com os números decimais ali. Então, guarde aquelas vírgulas ali, tá? Faça a conta como se ela não existisse agora, nesse momento. E depois, no final, no resultado, aí você conta quantas casas decimais tem o número ou os números, porque o número de baixo poderia também ter casas decimais, como nesse exemplo aqui que a gente vai fazer, tá? Aí você tem que contabilizar todas as casas decimais. Olha só, é, então aqui no total, se você quiser guardar, a gente tem aqui, então, duas casas decimais, certo? Essas casinhas aqui a gente vai utilizar, a gente vai é, colocá-las lá no resultado final. Então, vamos só guardar aqui que a gente tem duas casas decimais para compensar lá embaixo. Então, olha só, 3 vezes 2 é igual a 6, 3 vezes 1 é igual a 3, 3 vezes 2 é igual a 6, 3 vezes 4 é igual a 12, sobe uma unidade, 3 vezes 6 é 18, com 1, 19, tá ok? Então, aqui o nosso número, né? ele não é aqui o 192 mil, por quê? Porque a gente precisa compensar duas casas. Então, ó, contando daqui, pessoal, da, da extrema direita, vamos voltar duas casas decimais. Ó. Então, uma, duas. Então, o nosso número aqui é 1926,36. É, centésimos. Então, aqui é o nosso número, tá? ok? A gente compensou as casas. Então, aqui não tem a obrigação de colocar vírgula abaixo de vírgula. Por exemplo, o número 25,1, né, se a gente for multiplicar por 0,81, não tem a obrigação de colocar vírgula abaixo de vírgula. Faça a continha normal, como a gente sempre fez com os números inteiros. Só no final, você tem que lembrar que aqui, ó, a gente tem uma casa decimal, aqui a gente tem uma casa. E aqui a gente tem duas casas decimais. Então, lá no final, vamos ter que compensar com três casas decimais. Tá? A gente vai ter que somar essas casas aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Ó. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. 8 vezes 1 agora é 8. Então, tem que voltar uma casa aqui, certo? Porque a gente está com, com uma outra ordem. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 2 é 16. Com 4 é 20. Não é isso? Agora com 0. 0 vezes 1 0 0 vezes 5 é 0 e 0 vezes 2 é 0. Pessoal, agora o que a gente vai fazer? Vai somar todo mundo, tá? Então aqui descendo o 1, um, 8 mais 5 é igual a 13, sobe 1. Um. 2 mais 1 um é 3, com 0 é 3. Aqui vai ser 0 também e aqui vai ser o nosso 2. Então agora, olhando, não é o 20.331. E sim, pessoal, é, vamos ter que voltar, na extrema direita, vamos voltar três casas. Ó, uma, duas. 3, então, vai ser o número 20,331 milésimos, tá ok, pessoal? Então, aqui está o nosso número, beleza? Vamos fazer aqui mais algumas continhas, principalmente na divisão, onde aparece muita, mas muita dúvida. Vem aqui comigo, pessoal. Aí, eu tr trouxe aqui alguns exemplos, tá? E nesses exemplos aqui, veja que não tem um número decimal, mas o resultado vai ser decimal. Então, eu trouxe vários exemplos aqui para a gente trabalhar com a divisão, né? Lembrando sempre... Que na divisão com o número racional, ou melhor, com o número decimal, e é o que vai acontecer agora, a gente precisa sempre lembrar do algoritmo da divisão, tá ok, pessoal? Então, toda vez que a gente vai dividir... Ó por exemplo, 642 dividido por 3, o que a gente tem que fazer primeiro? Então, ó, a gente vai pegar o primeiro número aqui. Se ele for divisível, se a gente conseguir dividir pelo, pelo divisor, a gente continua a divisão. Senão, a gente pega o próximo. Isso na primeira etapa, certo? O 6 aqui eu consigo dividir por 3. Então, 6 dividido por 3 é 2... 2 vezes 3 agora é 6. Então, eu passo esse valor que a gente encontrou na multiplicação ali, ó, subtraindo aqui, não é isso? Então, o resultado é zero. Show de bola! Então, agora, esse resto aqui, eu tenho que, obrigatoriamente, descer o próximo número, certo? Porque o, zero, o resto aqui ele sempre vai ser menor que o número que está aqui, tá? Então, o resto, ele não tem muita valia para a gente no momento da divisão. Por isso que eu tenho que descer o próximo número. Então, ó, descendo o 4, e aqui é muito importante, e aqui que começa a gerar dúvida, por isso que eu vou chamar a sua atenção. Lembre o seguinte, toda vez que eu desço um número, tá? essa regra aí é o que o pessoal esquece e começa a ter dúvida na divisão. Toda vez que eu desço um número, desci esse número que está ali em cima, eu, obrigatoriamente, tenho que dividir, mesmo que ele seja menor que o número que está lá, pessoal, tá? E a gente vai ent entender como é que a gente faz a divisão quando ele é menor do número que está lá no divisor. Tá, tá ok? Então, lembre disso. Desceu, obrigatoriamente, eu tenho que dividir. Lembrando disso, você não vai ter dúvida na divisão, olha só. o é, 4. 4 dava dividir por 3? Daria, né? Eu poderia colocar aqui o número 1. 1 vezes 3 é 3. Passo subtraindo aqui o 3. Ó. Então, 4 menos 3 é igual a 1. Bom, pessoal, isso aqui é resto. Vai ser sempre menor que o número que está lá. Não tem obrigação de dividir. Eu vou ter obrigação ó, quando eu descer o 2. 2, eu vou descer aqui. Agora sim, eu tenho obrigação. Ó. 12 dividido por 3 é igual a 4. Está ok? Então, ó, 4 vezes 3 é 12. Pessoal, olha só que maravilha. O resto é zero. Por que o resto é zero? Porque o 642 é divisível por 3. Ou melhor... Quando o resto é zero, tá? É o contrário aqui, ó. Quando o resto é zero, eu posso dizer que o 3 é divisor de 642, ou 642 é divisível por 3, tá? O resto deu zero ali, e por isso que a gente acaba a nossa conta aqui. Só que nem sempre essa divisão aqui, ou seja, nem sempre o resto é zero. Então, eu poderia continuar minha divisão quando o resto não é zero, tá? Muitas vezes o problema não precisa, ou seja, ele quer apenas esse valorzinho aqui, que a gente chama de quê, pessoal? De quociente, tá? Então, aqui a gente tem o dividendo, aqui a gente chama de divisor, o 3 seria o nosso divisor, então aqui, o divisor, e o 214 é o nosso quociente, né? Lembrando que o zero ali é o resto, que nem sempre é, é, é zero, né? Então, aqui tem o um resto, tá ok? Pode ser um número diferente de zero, e aqui estaria o nosso dividendo, tá? Lembrando aqui do nosso algoritmo e dos elementos da divisão, tá ok, pessoal? Então, lembre desses detalhes aqui, pois eles serão importantes em algum momento, tá? Lembrar dos elementos também é importante, tranquilo? Vamos fazer a nossa próxima conta aqui vamos ver no que vai dar, ó. 92 dividido, ó, 92 dividido por 9. Como é que a gente faz essa conta? 9 dá para dividir por 9? Daria, então vamos dividir. Vai dar 1. 1 vezes 9 é 9. Passa subtraindo aqui, pessoal. Vai dar quanto? Vai dar zero. Beleza? Então, a partir do momento agora, ó, agora eu tenho que descer o 2. Quando eu desço 2, obrigatoriamente eu tenho que dividir por 9. E aí o pessoal começa a ficar com dúvida. Professor, eu não coloco aqui o zero e a vírgula? Não. Nesse momento, não, tá ok? Eu só coloco o zero, é, eu adiciono zero a um resto. Aqui o número 2, ele desceu, eu vou ter que dividir. Só que ele é menor, certo? Certo. E muita gente acha que zero não é número. Pessoal, o zero, o 1, um, o 2, o 3, até o 9, são números. Eu posso utilizar eles aqui. Ó. Então, 2 dividido por 9, se eu for colocar o um 1 aqui, esse 1 um vezes 9 vai ser maior que 2. Então, não dá para fazer essa conta. Então, eu posso utilizar o zero. Por quê? Porque eu tenho que colocar um número que seja igual a 2 ou menor que 2, certo? Nessa multiplicação aqui. Ó. E zero vezes 9... É igual a zero. Ó. Passo subtraindo aqui, o resto vai ser 2. Pessoal, 2 agora, ele, é, eu não tenho mais nenhum número para descer. Ele é um resto. Quando eu adiciono zero a um resto, aí sim eu tenho que colocar uma vírgula aqui. Pessoal, eu coloco o zero no resto, coloco uma vírgula aqui. tá ok? 20 dividido por 9 é igual a 2. 2 vezes 9 é 18, então, eu vou passar o 18 aqui subtraindo, sobrou 2 de novo. Então, agora, você vai perceber que toda vez que eu adicionar um zero, quando eu adiciono zero... Eu não coloco mais vírgula, porque não tem um número com duas vírgulas, certo? Com, com, com várias casas aqui é, que tem várias vírgulas. É meio complicado a gente pensar assim, né? Então, 20 de por 9 vai continuar sendo 2, vai continuar sendo 2. E você vai ver que essa conta vai estar sempre com o resto 2. E a gente forma aqui o que a gente chama, pessoal, de dízima periódica, tá? É uma dízima. Se você pegar a calculadora, você vai ver que esse número ele continua. 2, 2, 2, 2, 2, né? A gente, eu coloquei as reticências aqui para dizer que essa... É, que essa que essa que esse número que esse resultado continua. Essa casa decimal é a mesma, 2, 2, 2 e assim sucessivamente, tá OK, pessoal? Então é interessante a gente pensar assim, tá? Toda vez que eu desço, eu tenho que dividir, tudo bem? Vamos fazer mais algumas continhas aqui de divisão. Olha só, continuando aqui, ó, vocês vão ver que essa regrinha dá certo. Vamos pegar aqui o 324 e vou dividir aqui por 8. Pessoal, 3 já vai dividir por 8? Não, então a gente pega o 32. Não é isso? 32 dividido por 8 é 4. 4 vezes 8 é 32, então passa o 32 para cá. Olha só, o resto é zero, não é isso? Vou descer o 4. A partir do momento que eu desço o 4, eu tenho que dividir por 8. E quando eu faço isso, perceber que o 4 é menor que 8. Então, eu coloco quem aqui? Quem é o número que multiplicado por 8 vai ser 4 ou menor que 4? Essa é a regra, esse é o algoritmo da divisão. Então, vai ser o zero, já que 1 não dá, porque 1 vezes 8 é maior que 4 e não pode. né? 0 vezes 8 é zero, então eu vou passar o zero aqui subtraindo, não tem problema. Então, pessoal. 4 menos 0 é igual a quem? 4. Agora, 4 aqui é um resto. Pessoal, isso é importante a gente entender. Que o 4 agora ali, ele está assumindo a posição de quem? Do resto, certo? E como 4 é resto, eu posso agora adicionar ele aqui, ó. O número 0. Quando adiciono o 0 ao resto, eu coloco uma vírgula aqui. Tudo bem? Então, agora, ó. 40 dividido por 8 é igual a 5. 5 vezes 8 é 40. Olha só que maravilha. O nosso resto agora é zero. Tá? O resto sendo zero, eu posso é, dizer que o nosso número, a nossa divisão está completa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer outra continha aqui. Ó. Ó, 1608 dividido por 8. Vamos lá. 16 dividido por 8. É 2. 2 vezes 8 é 16. Vou passar aqui subtraindo. Aqui ó, o resto deu 0. Vou descer o 0, pessoal. Tenho que dividir. 0 dá para dividir por 8? Olha, é, dá. Porque 0 vezes 8 é 0. Então eu vou passar aqui 0 menos 0 é igual a 0. Não é isso? Então é, agora eu vou descer o 8. Vamos lá. Descendo o 8. A partir do momento que eu desço o 8, eu sou obrigado a dividir. 8 dividido por 8 é igual a 1. Um. 1 um vezes 8. É igual a 8. Vou passar subtraindo aqui. É zero. Que maravilha. Terminamos a nossa divisão, né? Muita gente acha aqui que o, o zero, quando desce, é, começa a ter um, um trauma. Pessoal, o zero eu consigo dividir por 8. Tranquilo. Ó, zero dividido por 8, qual é o número que multiplicado por 8 vai dar zero? Ó, é o próprio zero. 0 vezes 8 é 0, Terminou a minha conta. E Zé Fini está na boca do Brasil. <risos> tá ok? Então, aqui, ó, 0 vezes 8 é igual a zero. Não tem problema quando o, o nosso número aqui que a gente vai dividir é o zero ou um número menor que o divisor aqui. Não tem problema algum. Tá ok, pessoal? Vamos fazer uma, a próxima continha aqui, ó. Bom, e aí, como é que a gente faria... É, como é que a gente faz essas contas aqui, pessoal? Olha só. É, agora, perceba que a gente tem aqui é, números com vírgulas, certo? Com casas decimais. É, é interessante a gente antes de explicar isso aqui só enxergar esse tipo de divisão. Olha só. Se eu pegar aqui 20 e dividir por 5, você deve concordar comigo que esse resultado aqui é 4, porque 4 vezes 5 é 20, passo para cá, o resultado é zero. Não é isso, pessoal? Só que, olha só que legal que a gente pode é, é, saber antes de é, trabalhar com essas vírgulas aqui. Ó. Se eu multiplicar, por exemplo, o 20 por 10, tá vai ser igual a 200. E se eu multiplicar também o divisor aqui por 10, o resultado aqui vai ser igual a 50. Concorda comigo? Então, é, 200 dividido por 50... Extraordinariamente, o resultado vai ser igual o mesmo, ou seja, vai ser o mesmo resultado. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Porque a partir de agora, tá? A gente pode transformar aqueles números que estão aqui em cima, né, com vírgulas, tem, temos duas continhas aí, esses números, a gente pode transformar eles em um número inteiro. Como é que a gente faz isso? Multiplicando por 10, 100, 1000, enfim, dependendo da quantidade de casas decimais que o número tiver. Olha só, pessoal, eu posso transformar esse número aqui num número inteiro. Você vai ver que se você multiplicar aí por 10, tá? esse resultado aqui, esse número vai se transformar em 324. Então, para não alterar minha conta, eu vou multiplicar aqui também o 8 por 10. Então, agora eu vou dividir 324 por 80, pessoal, olha só que maravilha. E o resultado da divisão vai ser o mesmo, tá? Vai ser o mesmo, não vai mudar em nada. E um, uma observação interessante, que é, que é bom que vocês saibam, é o seguinte, ó. Como a gente só tem uma casa decimal aqui, eu multipliquei por 10, que tem um zero. Nestas duas situações, observe aí que é, o número que tem a maior casa decimal, na verdade, os dois têm a maior casa decimal, são duas casas, eu posso multiplicar aqui, então, por 100, ó. Eu multiplico por 100 para essa vírgula andar duas casas para frente, tá? Mas o que eu fiz aqui no dividendo, eu tenho que fazer também no divisor. Então, vou multiplicar aqui também por 100. E esse número vai se transformar aqui. É, a vírgula vai passar duas casas desse mais para frente, tá ok, pessoal? Então, essa é a dica que eu passo para vocês. Mas eu achei interessante explicar o porquê a gente faz isso, tá ok? E a explicação estaria aqui, é, como vocês viram aqui abaixo. Pessoal... 3 dá para dividir por 80? Não. 32 também não. Então, vai o 324. Não é isso? 324 dá para dividir por 80. E esse resultado, se você multiplicar por 5 aqui, o 80, vai ser igual, ou melhor, por 4, né? Então, acho 4 é que dá 320. Então, eu vou colocar aqui ó por 4, tá bom? Então, é 4 que vai ser 320. Passando aqui, subtraindo, ó, o resultado aqui vai ser igual a 4. Pessoal, a gente precisa continuar a nossa conta, como a gente... Está tá abordando nessa aula. Então, eu vou colocar um zero aqui. Observe que não tem mais nenhum número para descer. Então, eu, utilizei, eu acrescentei o zero. Então, obrigatoriamente, tem que colocar uma vírgula. E se eu acrescentar outro zero aqui, pessoal, eu acrescento mais um zero aqui. Porque eu entrei na, na, na casa aqui dos centésimos. Tá okay? Então, eu vou colocar mais um zero aqui, porque a gente saiu da casa dos décimos. Então, continua a nossa conta. Agora, 400 dá para dividir por 80. Então, esse resultado vai ser 5, porque 5 vezes 80 é igual a 400. Olha só. Que maravilha! Então, o resto aqui seria zero. Tá ok? Então, se ligue nesse detalhe que você não vai errar as contas de divisões. Tá ok? Aqui, ó, como eu multipliquei por 100 ambos, ficaria 1.204 dividido por 2.408. Pessoal, essa divisão é a mesma, se você pegar a calculadora, que é essa aqui. Se você pegar a calculadora e dividir 12,04 por 24,08, vai dar o mesmo resultado que você dividir 1.204 por 2.408. Tá ok? O mesmo resultado, porque a gente multiplicou os dois números pelo, é, pelo fator 100 aqui. E isso não vai alterar o valor da divisão. Tá bom? Então, observe que 1.208 é menor que 2.408. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar um zerinho aqui, ó, pessoal. Um zero e, e também aqui um zero e vírgula, tá ok? Como eu não acrescentei mais outro zero, não vou colocar outro zero aqui. Vamos parar aqui porque agora o nosso dividendo é maior que o divisor. Daria para fazer a conta tranquilo. Se você pegar 2.408 e multiplicar aí por, 5, né, por 5, você vai ver que esse resultado vai ser igual a 40. 5 vezes 0 é 0, desce 4. 5 vezes 4 é 20, sobre 2. 5 vezes 2 é 10, com mais 2 é igual a 12.040, ou seja, 5 dá exatamente 12.040. Então, subtraindo aqui, pessoal, é muito interessante a gente fazer essa conta de subtração antes, tá para a gente entender bem o algoritmo da divisão. Então, esse resultado aqui é igual a zero, finalizando, então, a nossa conta. né Não precisa continuar, já que o resto é zero. Tudo bem, pessoal? Então, aqui estaria os resultados, ou seja, os quocientes, das nossas divisões, tá ok? O resultado, ou os resultados das nossas divisões. Vamos a fazer aqui mais uma, duas continhas aqui, pessoal, é, que podem ser diferentes e a gente finaliza a nossa aula, tá ok? Então, vem aqui comigo. Olha só, a gente tem aqui, ó, 495. Vamos ver como é que vai ficar essa conta aqui. 495 dividido por 16, tá ok? Então, ó, 44 não dá para dividir por 16, mas 49 dá. Então, vamos lá. 49 por 16, você deve concordar comigo que 3 vai dar 48, né? Então, subtraindo aqui, ó, sobrou 1. Descendo o 5, pessoal, eu tenho que obrigatoriamente dividir. 15 dividido por 16 dá? É, não daria, né? Então, 15 dividido por 16, eu tenho que pegar um número aqui que é, multiplicado por 16 seja 1. 15 ou menos que 15. Então, eu vou colocar aqui o 0. 0 vezes 16 é igual a 0, porque se eu pegar o 1, vai ser 16, vai passar, né? Então, ó, menos 0 vai ser igual a 15. Observe que não tem mais nenhum número para descer. Então, eu poderia utilizar aqui o 0. A partir do momento que eu coloquei o 0 aqui, eu tenho que colocar uma vírgula aqui, tá? Primeiro 0, vírgula. Se eu colocasse outro 0, outro zero aqui depois da vírgula, né? Então, ó, 150 por 16, é... Por 10 vai dar 160, certo? Então, aqui, multiplicando o 16 por 10 vai dar 160, né como a gente falou, é, vezes 9, né? Então, vezes 9. 9 vezes 6 é igual a 54, não é isso? 9 vezes 1, 9 com 5, 14. 144. Então, aqui vai ser igual a 9, que vai dar 144. é Subtraindo aqui, pessoal, ficaríamos com 6, né? 6. Então, olha só... Observe que agora o 6 está menor que 16. Então, eu acrescento aqui quem? Acrescento um zero. E o que foi que eu falei para vocês quando a gente acrescentou zero aqui? A gente acrescentaria o zero aqui, né, pessoal? Por isso que eu trouxe essa continha aqui, que ela é bem interessante, tá? Que surge também muita... É, essa dúvida surge, muitos alunos possuem essa dúvida. Então, a partir do momento que eu coloquei o zero aqui, pessoal, observe que depois da vírgula, a gente já tem um algoritmo, ou melhor, um algarismo significativo aqui, tá? Eu não preciso mais ficar acrescentando é, zero. A partir do momento que eu tenho um, um, um algarismo aqui, depois da vírgula, né? que é, ele já foi ele é a consequência de outras divisões, como, no caso, o 9 aqui. Ó. Então, observe que, a partir de agora, todas, todo zero que eu acrescentar aqui, eu não preciso mais acrescentar o zero aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. 60 dividido por 16, é, 3 vai dar 48. É, 16 vezes 4 vai dar 64, né? Então, por 3. 3 vezes 16 é igual a 48. Então, menos 48 vai dar quanto aqui, pessoal? É, aqui vai dar 2, né? E 12. Então, de novo, coloco mais um zero. Zero, não vou colocar zero aqui, ó. 120 dividido por 16. É, 16 vezes 9 é 144. É, vezes 8 vai dar quanto? Vezes 8 vai dar aqui, ó. 48. 8 vezes 1 vai dar 128. 16 vezes 7, então, né? Vai dar 42. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. 112. Então, ó, 7 aqui. 7 vezes 16. É, vai dar quanto conta aqui? Vai dar 112. Então, subtraindo por 112, isso aqui vai dar 8. É isso? Ó, mais o um zero aqui. Não, acrescento o zero aqui. 16 vezes 5, se não me engano, é igual a 80. Ó, 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 1 é 5 com 3 é 8. Beleza, terminamos a nossa conta. Olha só, menos 80 é igual a zero. Pessoal, ó, essa conta poderia continuar aqui. tá? É, a gente vai fazer uma outra continha aqui. Mas eu achei interessante fazer essa conta porque... Para a gente finalizar com chave de ouro. Né? É interessante a gente ter um outro aprendizado aqui na nossa divisão. Quando aparece uma continha desse tipo aqui. E o professor ou a prova que você esteja fazendo aí. Pedir apenas com uma casa decimal. Tá? Ou duas casas. O que, é você, o que você vai ter que fazer? Né? Se ele pedisse, por exemplo, com uma casa. Uma casa. Como é que ficaria o resultado ali? Ó, a gente precisa da parte inteira. E a parte decimal aqui. Ele fala com uma casa decimal. A parte decimal... Ela teria apenas uma casa. Pessoal, como é que a gente pode utilizar é, com uma casa decimal? Olha só. Toda vez... Isso aqui é muito importante, tá? Você vai olhar, não quer uma casa decimal? Então, deixa ali o número, no caso, o número 9, né? Vou copiar aqui para vocês. Ó. Colocar aqui o número 9. Só que, será que eu preciso adicionar alguma coisa a esse 9 ou vai parar nele? Depende. O que a gente vai olhar é para a próxima casa. A próxima casa, se for o número 5 ou maior que 5, ou seja, número 5 ou maior que ele, a gente corta ele e soma uma casa ao número, ante... ao número que a gente quer que fique. Tá ok? Como aqui é o número 3, então eu vou cortar o 3, que é menor que 5, então eu não faço nada, ficaria 30,9. Agora vamos imaginar que eles quisesse aqui duas casas decimais. Observe aqui, pessoal, duas casas, tá? Decimais, né? Lembrando que são duas casas decimais. Então ficaria ali, ó. 30,93, não é isso? Depende. Vamos ver o próximo número depois do 3. É o 7. 7 é maior que 5? É. Então, a gente vai cortar o 7 e somar uma casa, uma unidade, ao número 3. Então, ficaria o quê, pessoal? Não, era, não seria 30,93, e sim 30,94. Tá ok? Lembre disso, se o próximo número for 5 ou mais, a gente soma ao número que a gente quer parar. Se for menor, a gente não faz nada, deixa o número que está ali na casa decimal, tudo bem? É esse detalhe que eu queria passar para vocês e para finalizar, vamos fazer essa continha aqui, ó, pessoal. 98 dividido por 6, né? 98 dividido por 6, vamos lá. 9 dividido por 6 é 1, um. 1 um vezes 6 é quanto, pessoal? 1 um vezes 6 é 6, Menos 9 é 3. Então, aqui é o resto eu tenho que descer o 38. Quando eu desço, eu tenho que dividir obrigatoriamente. 38 dividido por 6, é 6 vezes 5 é 30, 6 vezes 6 é 36, né? Então, 6, ó. 6 vezes 6 é 36, passo para cá subtraindo, fica aqui 2, não é isso? Ó, pessoal, o resto não tem mais ninguém para descer. A partir do momento que eu coloco um zero, porque o 2 é menor que 6, então, eu coloco aqui uma vírgula, não é isso? 20 dividido por 6 é 3, ó. Porque 3 vezes 6 é 18. Então, menos 18, sobraria 2 de novo. Ó, zero. Já tem o algarismo o ali significativo. Então, eu não vou colocar aqui um zero, tá ok? 20 dividido por 6 é quanto? 3 de novo, vai dar 18. Então, ó, você vai ver que vai entrar aí no, no loop, né? Vai ficar sempre o mesmo, a mesma continha. Então, aqui, ó, 2 de novo como o resto, zero. E, como chegou nesse loop, você vai ver que isso aqui é uma dízima periódica, pessoal, tá? Então, esse número aqui é chamado de dízima periódica como a gente viu até agora, tá? Isso aqui poderia continuar, não a dízima periódica, poderia ser, por exemplo, 3, 4 8, 7, 9 ou seja, ia ficar variando aqui a nossa... As nossas, os números que estão nas casas decimais. E essa, esse outro tipo de conta a gente chama de, de número, né? A gente chama de dízima não periódica. É um número irracional, olha só que legal, né? Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre eles, por favor, consulte aí a internet, outras fontes de consultas, né? Livros, interessante a gente entender também outras bibliografias, tá ok? As explicações é, de outras fontes. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Achei interessante trazer essas continhas aí com números decimais, né? Pois muita gente tem dúvidas e deixar essa dúvida de lado não é o mais inteligente, tá ok? Então se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino para ficar por dentro, ou seja, receber tudo que a gente está postando aqui no canal. Ou se você estiver é, em outro é, local, por favor, deixe o seu comentário que a gente vai tentar. É, sanar as dúvidas da melhor maneira possível. Tudo bem pessoal? Então é isso que eu tinha para hoje. Deixa aqui meu muito obrigado e até a próxima. Valeu pessoal.